Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver como você pode utilizar o banco de dados de queimadas do INPE para verificar se o seu destino, né, o local que você vai viajar, o local que você vai fazer sua escalada, o parque que você vai fazer sua trilha, não esteja de repente passando por algum processo de incêndio, queimada, né? se tem algum foco de incêndio que possa prejudicar sua viagem né, nas últimas 24 horas, 48 horas, ou se, de repente, o local que você esteja, uh, esteja passando por um processo né, onde se observa os dados meteorológicos dos últimos dias, como índice pluviométrico, quantidade de chuva, né, uh, temperatura, umidade do ar, se isso não combina num fator de risco, Aumentando o risco de fogo daquela região né? através do próprio fogograma que o, o banco de dados de queimada oferece. Vamos lá então? A primeira coisa que você vai fazer é, é acessar o site do INPE no Google ou direto, imp.br. Dentro do site do INPE, se você procurar, no menu à esquerda, você vai ver é, é, entre os serviços oferecidos gratuitamente pelo INPE está o programa Queimadas e dentro do site de Queimadas existem muitos dados acessíveis, abertos uh, para todo mundo poder acessar que, só sobre Queimadas no território nacional área de Queimadas, focos em áreas de de proteção esse foco de área de área de proteção é bem é, interessante porque o INPE detalha quais são as áreas é, indígenas ou unidades de conservação que estão com focos de incêndio é, nas, nas últimas horas nas últimas 24 48 horas então tanto unidade de conservação áreas de proteção é, o P unidades protegidas é, tanto no Brasil quanto no exterior aonde você tem acesso a, a, a esses parques a esses dados estão por exemplo aqui nesse nessa área é, essa unidade de conservação em Rondônia tá com uma quantidade de cinco focos de incêndio e aí o INPE já separa a área e separa os locais desse, desses focos de incêndio que foram capturados por satélite para ser analisado pelo visitante ou pelo gestor da, do parque ou pelos, pelas autoridades e aí você tem os focos de incêndio e você tem a, o fogograma indicando quais são os riscos é, meteorológicos Uh, os riscos indicados por dados meteorológicos que possam, em conjunto, dizer se a área está uh, com alto ou baixo risco de incêndio. Bacana, né? E tem outros dados no programa Queimadas, mas o que nos interessa é o BD Queimadas. Você vem aqui no BD Queimadas e de cara vai ver o nosso Brasilzão pegando fogo. E aí, como que você pode utilizar essas informações? Vamos lá. Você pode, aqui em cima, nos filtros de datas e locais, por exemplo, você pode dar uma olhada em um local específico, né? Você pode se aproximar, você pode, aqui nesse menu de camadas, você pode abrir, você pode abrir várias informações na tela, você pode mostrar áreas protegidas, você pode mostrar unidades de conservação, você pode mostrar RPPNs estaduais de todo o Brasil, terras indígenas, você pode Mostrar Dados de, de Você pode mostrar dados específicos de, de satélites E você pode mostrar também Imagens específicas Do Bing, do Blue Marble E até Do OpenStreetMap Para você analisar Esses focos de incêndio no modo visual e você selecionando clicando aqui ó em fogograma você pode habilitar a ferramenta do fogograma clicar em qualquer área e aí você vai ter um dado oferecido pelo INPE que mostra o risco de fogo daquela região alto médio baixo mínimo né nas últimas nas últimas horas e para os próximos dias são informações bem interessante você pode navegar por essas informações ou você pode também extrair essas informações você pode extrair dessa forma você começa por exemplo aqui vou procurar aqui na américa do sul brasil usando os filtros né se eu quiser um filtro específico eu posso utilizar uma área de conservação que eu já conheço. Vou colocar aqui a RPPN Pedra da Mina, por exemplo. Já vai me trazer aquela área. Eu posso escolher, por exemplo, as últimas 24 horas. Eu posso escolher uma data. Eu vou escolher aqui. Nas últimas 24 horas não tem nada. Mas se eu colocar aqui todos os focos de incêndio desde fevereiro. Ó, vai me trazer bastante informação. Então, vou focar aqui nessa área. Então, essa área realmente teve um, um, um incêndio na nessa região há pouco tempo atrás, dentro desse período. E os dados acumulados de focos de incêndio me mostram uma série de focos captados por pelo menos cinco satélites. Cinco satélites diferentes. E aí se eu quiser ampliar esses esses dados, eu vou configurando aqui nos filtros oferecidos. Bem bacana, aonde você pode consultar quantidades de focos de incêndio. Você pode inclusive aqui, ó, você pode exportar esses dados para o seu e-mail. Então, você coloca lá o seu e-mail, completa os dados. E aí, quando você receber os dados no seu e-mail, você pode abrir eles no Google Earth e fazer uma avaliação desses locais, desses focos de incêndio que você recebeu por e-mail. Muito bacana. Com todos os dados da, do dia, da hora, o local, o satélite que fez a observação, né? muito bacana. né? E aí, dessa forma você usa os dados do INPE para fazer previsões de, de, de incêndio, por dados meteorológicos, para observar os focos de incêndio nas últimas 24 horas de uma região que você escolher. Além de outras funções que o site do INPE oferece na questão de dados de incêndio. Certo? Agora você já pode fazer dentro do seu planejamento, utilizar os dados do INPE para verificar focos de incêndio, verificar histórico de incêndio, extrair esses dados para dar uma olhada e uma, uma fazer uma análise melhor. Mel extrair esses dados para que você possa analisar no Google Earth é, obter o, o fogograma né, da, da área e poder evitar com isso conseguir até evitar algum algum imprevisto alguma roubada alguma situação indesejável lembrando que esses dados são identificados né, por esses satélites mas é, tem que ser analisados com muito cuidado né? um dado apenas isolado em um dia pode não significar muita coisa né? mas o volume desses dados identificados por vários satélites ao longo de um período pode pode é, caracterizar é, focos de incêndio mais robustos né em áreas maiores etc então vale a pena é, conhecer essa, essa ferramenta, utilizar e se aprofundar. O próprio site do INPE tem bastante informações sobre como utilizar essa ferramenta, não só para o viajante ou para o profissional é, de alguma área ambiental, mas também para o próprio gestor e autoridades daquela região. Ok? Até o próximo vídeo.